Leguinha leve, petinha, você tá morando onde? Com a sua mãe, a mãe ou na Zona Nanoeste? É? Saudando você, Alexa, Vem você, Alexa? Estou com saudade você, de você, minha gatinha, gatinha. minha grinha assim com muleirão, cadê é você? você? Andava sozinha pelo jardim, falava com as plantas, cumprimentava as flores, gorda e faceira. É o que me disseram, devia ter uns cinco anos. Me lembro de vagos momentos, rezas, benzimentos, tranças nos cabelos, algumas fotos antigas e uma tia-avó de pele escura. Nunca percebi minha cor, preta ou branca, só o que estava na certidão, parda, como meus irmãos, mas eu não me parecia com eles, parecia com meu pai, não com a minha mãe. A infância e a adolescência foram cruéis.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 Gorda, feia, fedida. Era o dia a dia. Eu me escondia junto com os rejeitados. Me sentia sempre sozinha. Mas o tempo... Colocou no meu caminho mulheres poderosas. Na hora e momento certo, uma delas me disse. Você é negra. Outra... Você é livre. E depois outra... Você é filha de orixá. Empoderada por elas e muitas, meus olhos se abriram. Descobri o racismo, o machismo, a intolerância. Que fui e ainda sou silenciada, polida, negligenciada. Mas agora eu tenho voz. E ela não se